Olá, amigo internauta! Estes são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição impressa desta terça-feira. O prefeito Rodrigo Estiuch baixou decreto que proíbe propaganda eleitoral dentro de qualquer repartição pública municipal. A medida é para disciplinar o comportamento dos agentes públicos no decorrer do ano eleitoral. O casarão da memória Antônio Marques Figueira, museu que conta a história de Suzano e ligado à Secretaria Municipal da Cultura, está sendo palco de uma ação inédita de preservação do registro histórico e perpetuação do legado da cidade. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tem o um novo titular. José Serafim da Silva Júnior, assumiu o lugar de Claudinei Neigalo, que agora é assessor estratégico. E na editoria de esporte saiba tudo sobre os preparativos dos times paulistas para os Jogos da Semana. Acompanhe o DS através do portal e também as redes sociais. Até o próximo vídeo.